Olá, sejam bem-vindos a este direto, onde eu vou-vos apresentar os óculos Rift, que chegaram hoje. Uh, estes óculos são uh, da Facebook, portanto, isto é um hardware do Facebook, como podemos ver aqui na caixa. Portanto, from Facebook, portanto, uh, esta empresa, óculos foi comprada uh, por Facebook há algum tempo atrás, talvez já há um ano, talvez até mais, uh, e, portanto, este é o equipamento deles para realidade virtual. É dos mais populares, não é o único. Existe o HTC, que também é um equipamento muito popular, um bocadinho mais expandioso, mas mais completo. Mas eu diria que este que se calhar é das melhores opções, tendo em conta o preço e também tendo em conta as possibilidades, neste caso, para podermos utilizar o um novo Facebook Spaces. O Facebook Spaces é um Facebook paralelo. Existem dois Facebooks paralelos. Um deles é o Facebook 360 e outro é o Facebook Spaces, que funciona em realidade virtual, que teve inúmeras uh, novidades. Uh, esta semana uh, teve uma que permite fazer diretos uhum. dentro do Facebook Spaces. Uh, é uma das novidades uh, e, por isso, uh, também vou experimentar e, e vou transmitir também em direto para vocês verem. Uh, neste momento, o meu objetivo é poder-vos mostrar uh, o PEC, portanto, em que, é que, em que é que consiste este pack, quais são as possibilidades, se vale a pena, para vocês também terem uma ideia. Eu faço aqui uma nota, portanto esta foi uma aquisição que fiz numa campanha especial, Eu vou colocar o link depois na, no direct se vocês puderem ver, Eu creio que já esgotou na Amazon essa, essa campanha, que é provável que até volte, mas de qualquer modo podem guardar um pouco, portanto a informação que eles têm disponível é que estará esta promoção de 200€ de desconto, que estará disponível durante o verão. Vamos ver, de qualquer modo eu aproveitei logo e ainda bem porque já esgotou. Uh, então, a minha primeira impressão, portanto, eu recebi duas caixas, são duas caixas enormes, portanto, esta é uma das caixas e, para a minha primeira impressão, eu fiquei uh, incrivelmente impressionado pela qualidade dos materiais, que começa logo pelas caixas. Uh, para mim, a caixa é logo um sintoma da qualidade do produto mas neste caso exageraram as caixas, são luxuosas mesmo, por exemplo, mesmo esta que está aqui que diz touch, aqui dentro vinha um acessório, isto tem um toque, parece pele, pele ou borracha, mas parece mesmo pele, aqui esponja, aqui também parece, tocamos, sentimos como se fosse pele, feito de pele, é uma mistura talvez de plástico com borracha, aqui esta embalagem, isto traz umas pilhas também. Depois tenho aqui, depois vou-vos mostrar também esta, uma placa gráfica, que é placa, placa gráfica, isto é à parte, não, é? não tem a ver com isto, mas tive que comprar uma placa gráfica para VR, que é importante. Esta é a outra embalagem, e esta embalagem, só para vocês terem uma ideia, tem uma pega de, feita de corda, não é bem corda, tipo tecido, eu vou abrir esta embalagem. Sabem o que é que me fez lembrar esta embalagem que está aqui? Fez-me lembrar um, uma embalagem de um faqueiro de ouro. É tão luxuosa que é realmente impressionante. Eu vou tentar abrir isto. Uh, portanto, aqui vinha, cá em cima vinha o comando, aqui tem umas instruções. Vou tentar puxar isto para cima. Sim, ok. Aqui temos umas instruções, também parece feito de borracha ou de pele. E aqui embaixo tem um sítio para os óculos, um sítio para um, os escutadores profissionais. Isto levanta, tem aqui um espaço para mais acessórios. Portanto, só as duas caixas bem, são gigantes, cheiram bem, cheiram bem, cheira à tecnologia, não cheira a, a chinês, o produto de fraca qualidade. Uh, é interessante. Ou seja, isto logo a partida vem que isto de portabilidade não tem nada, portanto, tenho aqui duas caixas gigantes com, com, com as duas coisas. Porque um são os óculos e outros são, são os controladores. Então vou passar-vos a apresentar. Portanto, aqui temos os óculos. Nota-se também pelo toque que o material é de muita qualidade. Eu ainda não abri, como podem ver. Eu estou a fazer o out of the box, que é... Eu já tirei da caixa, mas ainda não experimentei. Eu tiro sempre as coisas da caixa. Nunca faço unboxing, faço out of the box. Portanto, temos aqui uh, um cabo. E este cabo depois vai ramificar, pelo que eu estou aqui a perceber, ainda não, não teria estas fitas, mas posso tirá-las agora até. Este cabo vai ramificar em dois cabos. Um USB e outro HDMI. Já agora aqui uma nota. Para quem não sabe, se calhar não sabem, eu também não sabia. mas Primeiro, estes óculos requerem um computador para funcionar. Portanto, não são óculos que funcionam sem nada uh, requer um computador e depois, não dá o um Mac, tem que ser um PC e não dá qualquer um tem que ser computadores com muita pujança gráfica porque é a placa gráfica do vosso computador que vai alimentar este aparelhinho então Sim. foi por isso que eu tive que comprar hoje uma placa gráfica também uh, compatível com VR eu já não fazia uma upgrade da um computador já há 4 anos uh, então aproveitei para Vou pegar a placa gráfica, tenho 16 de RAM, provavelmente vou meter mais de 16 e já fico com o computador para mais alguns anos. Diz que já é SSD, claro, isso tem que ser. Ok, e as etiquetas, por acaso, podem ser mais fáceis de tirar. Mas temos aqui esta parte de trás, tem sim, um aspecto bastante, bastante interessante, bastante confortável. Ok, o cabo, sim, é comprido o suficiente, lá está. Ah, está. Um USB e outro HDMI. Portanto, isto é para ligar -o ao computador para ele reconhecer e os drivers e o software. E este é para a placa gráfica alimentar. O VR. Os óculos são relativamente leves. Tem este pormenor, portanto, ele já vem com fones incluídos que eu acho bem. E tem um toque espetacular. Isto deve ser muito, muito confortável e deve ter uma excelente qualidade. Portanto, aqui um sistema que ele okay. Portanto, isto tudo é ajustável temos aqui uma esponja e aqui dentro há de ter um ecrã que é alimentado por aqui. Portanto, isto não é ao contrário dos óculos da Samsung os guias VR que custam 150 euros estes o PVP deles inicialmente era perto de 1000 euros depois passou para 600 mais viva e agora está a promoção 400 mais viva com os controladores portanto, para o produto que é desta qualidade Estamos a falar de um valor muito baixo, para este tipo de equipamento. Que a quantidade de materiais que isto traz, de facto, é mais de 400€. Está aqui o material, portanto é mesmo, é mesmo a Facebook está mesmo a querer massificar. Massificar não será o termo, mas está a querer dar mais, mais impulso ao VR. Agora temos aqui os comandos, tem um toque espetacular. Tem um botão aqui atrás, tem outro botão aqui de lado, tem aqui um joystick, tem botões, tem aqui um, isto parece ser um touch. Parece ser algo touch. Tipo um, um mouse touchpad. Tenho aqui outro comando. É uma sensação muito agradável pegar nestes dois comandos. Depois, traz ainda este comando. Este, este é touch, sem qualquer dúvida. Tem um botão e aqui esta parte será touch. Este comando é idêntico ao que tem o Samsung Gear VR. Portanto, é um comando para navegar na interface de realidade virtual e estes serão os comandos para mergulhar na realidade virtual. Depois, eh, traz isto, que é uma coisa muito estranha, dá para ajustar, isto é tudo, esta parte, é metal, provavelmente alumínio, aqui um cabo muito bem embrulhadinho, USB. Portanto, só reparem, nos óculos, um USB, outro USB, isto é o USB 3, e mais outro, mais outro USB. Portanto, precisam logo a partir de três portas do USB 3. Provavelmente o USB 2 também dará. Isto o que é? Isto é um, algum tipo de sensor. Provavelmente um sensor de movimento. Para a gente ao movimentar-se, ele conseguir também interpretar esse movimento e ter uma experiência de virtual ainda mais intensa. Portanto, um veio com os óculos, o segundo veio na caixa dos comandos. Portanto, os comandos, portanto há de haver um controle para os gestos das suas mãos e há de haver um controle para os gestos da nossa cara e do nosso corpo. De do Estou aqui a deduzir, ainda não experimentei. Depois traz isto, que eu não sei bem o que é, mas diz aqui: Rock Band. Aparentemente pelo que estava na caixa, isto é um aparelho que dá para ligar uma guitarra ou algo do género. Deve haver jogos compatíveis com isto. Você até tem cola, é ser para pôr na mesa e colocar aqui a guitarra. E supostamente é sempre para tocar, tocarmos guitarra em VR, aprender a tocar guitarra. Traz este acessório, não pedi, já traz. O que isto é incrível é que traz uma quantidade de acessórios, olha, Xbox, eu não pedi nada disto e vem com um comando Xbox de extrema qualidade. Uh, isto deve ser para jogar com VR na Xbox. Portanto, eu fiquei com vontade de comprar uma Xbox <risos> para experimentar. Incrível. E depois atrás uma pen que diz Xbox que deve ser para colocar o comando sem fios da Xbox a funcionar com ela e temos uma espécie de realidade virtual. Lá está, não precisavam de colocar estes acessórios, normalmente havia tinha vindo à parte, mas uh, este pack está muito, muito completo. Ainda trás aqui uma espécie péssimas chave fendas não faço ideia para que é que é preciso, ainda não vi aqui nada que seja por cima de a fenda mas deve ser preciso, cabos USB, mais umas pilhas, uh, lentes ok, portanto isto é o, é o set de rádio virtual, perguntas que vocês tenham sobre este tipo de equipamento, podem colocar aí que eu vou respondendo, eu estou a acompanhar aqui as vossas, as vossas questões, algumas notas que eu queria então reforçar, de facto neste momento está com um preço incrível isto é tudo menos portátil atenção se bem que eu vou tentar fazer uma simulação isto não... Ah, tem aqui uma opção de ajustar, ajustar as lentes, isto é normal neste tipo de aparelhos oh, agora que eu reparei, isto tem aqui um tecido muito suave, a qualidade disto é incrível eu já experimentei os da Samsung Kia VR e fiquei impressionado, estes devem ser ainda mais impressionados um... Eu vou tentar fazer uh, no Porto Canal, um directo com isto, eu vou ter que levar um portátil, um PC, que ainda vou arranjar, um portátil PC compatível com isto, tenho que aguentar com isto, é um, tem que ser um portátil poderoso. Eu vou tentar mostrar isto em direto no Porto Canal, na minha rubrica redes sociais. Uh, isto de facto não é portátil, é muito poderoso e já vi notícias que uh, uh, o Facebook está a trabalhar num conjunto de óculos deste género, mas portáteis, em que simplesmente levamos de viagem, e pegamos nele, colocamos e temos uma experiência de VR. Imaginem, vão fazer um voo, 7 horas de avião, e podem mergulhar algum tempo em VR. E que supostamente não precisa nem de uh, smartphone, nem de computador. Eu creio que o futuro é esse, de facto este tipo de equipamento é para situações específicas, para entretenimento em casa, não é para qualquer pessoa o facto de requerer um PC, estamos a falar de um PC que custa certamente acima de 1000€ estamos a falar de placas gráficas já dispendiosas isto de facto não é para massas, mas em 2018 o Facebook já já vi notícias que vai lançar modelos deste género mais baratos ainda e portáteis em que não precisamos ligar a nada e vai lançar um outro que funciona sem fios, ligado a um computador Portanto, será por aí o caminho. Em 2017 estamos nos primórdios da VR e eu gosto sempre de acompanhar tudo o que é tecnologia e por isso estou-vos aqui a mostrar este equipamento para vermos as potencialidades. E a realidade virtual é realmente incrível. Agora o que é que eu vos quero mostrar? A placa gráfica eu tive pesquisei bastante antes de escolher a melhor. Eu não queria comprar uma coisa que me arrependesse nem uma coisa muito cara. Então... Aquela que eu recomendo. Portanto, no site da óculos tem um link onde mostra quais são os computadores fixos e os computadores portáteis compatíveis. Então, neste caso, eu adquiri a GeForce 1060 GTX, mas esta é uma versão específica que me aconselharam. Que custa mais 20 a 30 euros que a versão GTX 1060 base, mas que compensa porque é mais rápida. E é boa para editar vídeo também. Portanto, esta diz, é importante é que diga que seja VR. 1.060, digamos que isto é uma placa gráfica para, alta volta de 350€, euros, uma placa gráfica de VR, uma entrada de gama. Depois existe de que custa 400 e tal euros, 500 euros, e já custa 600 ou 700 euros. Portanto, não é, não é algo para, é algo, algo que tem que entrar a partir desta placa gráfica, não vai comprar só por causa de VR. No meu caso, já não fazia a placa gráfica há 4 anos, portanto isto vai me dar imenso para imagem e para vídeo. Disse bem que já estava bem sabido, mas vou ficar bem melhor agora. E vou-vos mostrar a placa gráfica. Isto é um, é um monstro, portanto isto é pesado. Isto pesa talvez dois kg só a placa gráfica. Tem imensas entradas, vai-me dar jeito, eu vou aproveitar. Vou fazer aqui uma reformulação no, no escritório. Isto tem quatro entradas, portanto tem HDMI, tem uh, DisplayPort e DVI. Portanto eu vou colocar um setup 3 de três monitores Full HD uma televisão 4K e, e talvez um outro monitor. Portanto, vou aproveitar para fazer esse tipo de setup. Esta é uma placa gráfica silenciosa, mas muito, muito poderosa. Portanto, também ainda não a instalei, que também ainda não experimentei VR. Com a placa gráfica que eu tenho, não dá VR. Portanto, esta é, é a informação que eu vos queria trazer. Eu tenho já aqui algumas questões. Uh, tenho aqui o Walter Gouveia, uh, que diz que tem conteúdo 360 para ser visualizado nesses óculos. Acho esses óculos muito bons, mas pena, é o cabo. Uh, pois, tens razão, Walter, uh, de facto, isto de facto ter cabo uh, é um bocadinho chato. Uh, as notícias que eu vi é que uh, o Facebook está a desenvolver uns óculos sem cabo. Portanto, tipo será este, Provavelmente uh, eles vão lançar... Uh, no início de 2018 uma versão idêntica a esta mas sem fios e portanto será o sucessor destes portanto, por um lado eles estão aqui a fazer uma baixa de preço para tentar haver uma adoção por outro o sucessor não vem já já portanto uma coisa não substitui a outra e depois haverá então outro modelo que será totalmente portátil portanto se calhar em 2018, vamos ter pelo menos dois modelos os conteúdos de 360 Walter tem uma boa notícia para ver os conteúdos de 360 não precisas destes óculos mas podes usar os óculos da Samsung, os deste ano, 2017, custam 150€ um com comando, uh, já experimentei esses e são incríveis. Ou então, podes comprar os 2016 na Amazon, já vi por 40€, euros, sem comando, e consegues navegar na mesma, porque dá para funcionar lateral. Portanto, por 40€ euros, na Amazon tens uns óculos da Samsung muito bons, tens acesso ao Facebook 360 e tens acesso à realidade virtual, que é incrível com aqueles óculos, já experimentei e, e gostei muito. Claro que esta aqui experiência será diferente, será melhor, mas não precisas nem deves gastar dinheiro nestes óculos por causa do conteúdo de 360. Os da Samsung são suficientes. deixa me ver se eu os tenho aqui, até para te mostrar. Eu tenho aqui uma mochila. Estão aqui. Estes sim são portáteis. Ok. Estes são os óculos Gear VR. Também diz óculos. Portanto, isto é uma parceria com a Oculus, do Facebook, uh, são muito confortáveis e aqui colocamos o smartphone, só um pormenor, isto não é compatível com todos os smartphones, temos que colocar aqui o nosso smartphone, tenho os uh, da Samsung, coloco aqui, funciona bem, aquecem bastante e tem um comando que faz toda a diferença. Portanto, este é o modelo 2017, uh, é um pack muito bom, mas podes comprar o 2016. E, portanto, com isto já se consegue ter uma experiência em realidade virtual muito boa. Isto é portátil, não tem fios, funciona com um smartphone, só tens que verificar se é compatível com o teu smartphone. Portanto, isto, este Samsung Gear, são diferentes destes, destes monstros, digamos assim. Tem um aspecto muito mais robusto e tem um aspecto para gaming e, e, e reparem, este tem, com o smartphone tem problemas um problema, isto entra em aquecimento. Uh, portanto, é uma coisa para experimentar VR, para fazer VR a sério, de facto, hum, este, isto é para estar 10, 15 minutos em VR. Meia hora, talvez, a partir daí, tenho dúvidas que o smartphone, bem, talvez os smartphones mais recentes consigam aguentar melhor. Portanto, são coisas distintas. Muito bem, então era esta, uh, esta demonstração que eu vos queria fazer. De, das potencialidades deste VR, portanto, para já mostro-vos o equipamento, de facto, tenho esta mesa cheia de equipamento deste óculos VR, as caixas são grandes, preciso de basta placa gráfica, eh, preciso de configurar, eh, de facto, isto não é para massas, isto é para um público mais específico. Estamos a falar aqui, se calhar, dos primórdios da realidade virtual, pelo menos para um público em geral, não é? A realidade virtual já existe há muitos anos, mas eh, vai ser uma experiência incrível, vou experimentar. Vou direto convosco também depois como é que isto funciona, se vale a pena e quais são as vantagens. Espero que tenham gostado deste desta Out of the Box do Samsung. Isto ficou tudo desarrumado, ficou um caos, mas é para vos dar estas novidades que eu faço estes diretos. Espero que gostem, deixem os vossos comentários, partilhem e até à próxima.